Não vem com essa conversinha de que precisa de um tempo Pra ter certeza do que quer Eu nunca acreditei nesses papos, você sabe Não inventa de achar que eu vou cair Nessa historinha de colocar o nosso amor à prova Pra ver se ele resiste Porque a única prova que a gente vai ter É que você é um completo babaca Eu sei que você tá longe de ser O príncipe encantado Que é meio ogro E fala umas abobrinhas que eu prefiro fingir que não escuto Mas você nunca foi igual aqueles outros Que destruíram tudo que eu tinha de bonito aqui dentro. Então, por favor, não se transforme em um deles agora. Eu nunca precisei nem de um segundo longe de você pra ter certeza absoluta do que eu queria. Nunca quis me afastar e sair por aí atrás de coisas novas pra me certificar que era por você que o meu coração batia mais forte. Porra, cara. Eu sequer tive curiosidade de povoar outras histórias, conhecer outras bocas, me achar em outros corpos, outras vidas. Eu sempre soube que é você o melhor pra mim, sem precisar esbarrar em mais ninguém. Então de onde você tirou essa ideia de que a gente tem que se afastar pra descobrir que quer ficar perto? Dos seus amigos desmiolados que pulam de festa em festa? E te zoam porque você tá de coleira? Tudo bem que eu falava que você tinha o direito de sair por aí, se divertir e conhecer outras pessoas, porque eu não acredito em amarras. Por isso eu nunca te prendi em mim. Nunca te obriguei a estar comigo. Mas eu esperava que você dissesse que ficava aqui, mesmo estando livre pra ir. Porque era com a gente que você era feliz. Eu esperava que você pensasse como eu. Porque quando a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, bem ao nosso lado, não faz sentido nenhum abrir mão e ir atrás de sei lá o quê. Porque nada vai ser igual. Eu achei que você concordasse comigo. Mas aí você me aparece com essa história de que a coisa tá ficando séria demais e você precisa pensar antes de andar um pouco mais? Você quer pensar em quê? Em quantas aguenta numa noite? Se as baladas vão ser mais divertidas se você estiver sozinho? Se os domingos realmente vão ser solitários sem ter alguém pra dividir o tédio? Ou se eu vou ser otária o suficiente pra continuar te esperando? Porque isso, eu já adianto, não tem vocação pra ser feita de boba. E não adianta me olhar com essa carinha de, pô, Morena, é só um tempo. Como se eu estivesse exagerando, fazendo cena, drama, porque não é. Você sabe, a gente sabe. Você quer um tempo pra quê? Pra se perder em festas? E em outras pessoas? Em outras bocas? Enquanto eu fico em casa e lido com as mil neuras que surgem na minha cabeça, enquanto eu me questiono quantas já foram, você quer um tempo pra me perder? E depois voltar correndo querendo de novo? Porque é isso que vai acontecer. Só que eu não nasci pra ficar na estante esperando a minha vez. Se você quer ir, vai agora. Mas vai mesmo. Sem essa coisa de dar tempo, de se afastar um pouco pra conversar daqui uns meses. Sem essa de provar o nosso amor. Se for pra sair por essa porta pra testar o mundo, já leva tudo. Porque eu não vou deixar você voltar como se tudo continuasse igual.